Olá! Pab aqui, canal do lado de cá. Eu voltei. Quer dizer, eu sumi, mas eu voltei. E eu vou explicar em outros vídeos o porquê que eu sumi, mas basicamente é que o verão chegou e eu queria passar mais tempo com a minha filha e passei aí dois meses de folga, né? E nada mais justo do que colocar a câmera na mala, na bolsa, e brincar com a minha filha e curtir, ser pai, uh... O verão aqui é uma coisa ótima, a gente foi pra piscina, a gente foi pra praia, enfim, tô de volta. Enfim, eu tô de volta porque minha filha tá voltando para a escola. E porque minha filha tá voltando pra escola, eu queria fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta como que é colocar filha na escola aí nos Estados Unidos, e o que que você precisa, o que que você não precisa. Daí, o que que eu fiz? Eu liguei para minha ex, pra mãe da minha filha que é americana, que estudou aqui desde pequena, que ela sabe como funcionam as escolas, e eu falei para ela, Dani, precisa matricular a Sheila na escola de novo? Porque, se eu não me engano, eu lembro, no Brasil, eu lembro da minha mãe indo pra escola, tentando fazer matrícula, pegar vaga, isso e aquilo, nas escolas, e, e ela riu da minha cara. E eu, eu não entendi a brincadeira, mas acontece muito comigo aqui, porque às vezes... Eu lembro de como funcionava as coisas no Brasil e eu acho que funciona do mesmo jeito aqui nos Estados Unidos. E não é. O que que acontece? De acordo com ela e de acordo com a família dela, com a mãe dela, com a avó dela, você matricula a criança na escola uma vez, naquele distrito escolar. Você não matricula naquela escola, você matricula naquele distrito escolar. Daí, conforme a criança vai passando de série, vai subindo de, de série, ou vai sendo reprovado, ela ela vai ficando, é, ela é automaticamente matriculada na próxima série. Faz sentido. É, é, ela, você não precisa ir e falar, ó, oh, meu filho vai estudar na primeira série nessa escola de novo. Automaticamente, essa matrícula já, já é efetuada. Única, a única maneira ou a única situação que você vai precisar matricular o seu filho de novo, ou rematricular o seu filho de novo, é se seu filho mudar de. ou sua filha mudar de distrito escolar. Não necessariamente de escola. Por exemplo, onde eu moro, tem um distrito escolar, tem uma escola que é parquinho, prezinho, primeiro, segundo ano, depois tem terceiro, quarto, quinto, depois tem C, sétimo, oitavo e nona, depois. Não, na oitava, depois tem nona. Décima, primeira, décima, décima primeira e décima segunda. Então, todas as escolas estão no mesmo distrito escolar. Se eu não mudar daqui a, até a décima segunda série, minha filha não precisa ser rematriculada. Essa matrícula vai, vai passando automaticamente de escola para escola. Agora, se eu mudar para um outro distrito escolar, digamos que eu mude para Manhattan ou mude para Nova Jersey ou mude para um outro distrito aqui na ilha mesmo, Daí eu preciso rematricular minha filha naquele distrito escolar. Ah, então, a única situação que você vai precisar rematricular a sua criança, seu filho, sua filha em um outro distrito escolar é se você mudar de distrito escolar. Fez sentido? Eu sei, estou confuso, estou enferrujado. Faz tempo que eu não faço vídeo. Fica aqui, que tem bastante informação boa para vocês hoje. Tem bastante papel para falar. Ah, então, vamos lá. O que aconteceu? Eu falei para ela, falei, me passa todas as informações, porque geralmente eu que sou, eu que tomo conta de, dessas coisas com a minha filha, de, de escola, essas coisas. Eu falei, me passa todas as informações que eu quero preencher os formulários. E ela me deu, uh, porque tá no endereço dela, ela me deu todos esses papéis aqui, é tudo que a escola manda pra gente, pra gente, como pai, pra gente preencher. E eu vou passar um por um com vocês pra vocês saberem. Mais ou menos o que te espera quando você matricular o seu filho na escola. tá? Então, como minha filha já estava matriculada o ano passado nesse distrito escolar, eu não precisei rematricular, mas eles mandaram, há mais ou menos um mês um mês atrás, esses papéis para a gente preencher para retornar para a escola. Então, o que que é? Geralmente você retorna esses papéis para a escola no primeiro dia de aula. Então, o que, que é isso? O primeiro papel aqui, não dá para vocês lerem mas é o papel de uh, emergência e saúde, tá? Então aqui no primeiro um, na, no primeiro parágrafo das, uh, in, explica o que, que um, quais são os padrões de emergência, quais são os procedimentos de emergência da escola, tá? Depois aqui está falando uh, um, o o que, o que é o que eles fazem em caso de acidente, uh, o terceiro parágrafo está falando de vacinas, porque pelas leis do estado de Nova York, os seus filhos, as suas crianças precisam, são obrigadas a ser vacinadas para poder uh, frequentar as aulas. Até que no último parágrafo tava, uh, fala que se a criança não tiver as vacinas atualizadas, o, o, o seu filho ou, sua, ou uh, seu, sua criança, né? Seu filho ou filha, uh, ser, não, poderão, uh, não poderão atender, não poderão assistir a aula. Não poderão assistir aula mas aqui eu sei os nomes em inglês eu vou falar em inglês o que eu souber em português eu traduzo mas aqui são as vacinas é difteria tétano pertussis eu não sei o que é, deve ser tuberculose a poliomelite measles mumps and rubella que é o mmr que é o sarampo catapora cachumba, se eu não me engano a hepatite e varicela essas são as vacinas que são obrigatórias no distrito escolar no estado de nova york para o seu filho atender, uh, assistir aula em uma escola estadual, tá? se você não tiver, seu filho não pode assistir. Uh, depois tem o, o, o physicals, o physicals é um exame médico, aquele exame médico para você poder entrar na escola, uh, eles te dão até dia 1 de outubro para você ir no médico pedir um exame físico do seu filho, da sua criança, uh, o médico vai fazer um exame, vai falar que tá tudo ok com a criança, vai te dar o papel, você vai levar na escola, até dia 1º de outubro. Se depois do dia primeiro de outubro, você ainda não fez isso, daí um, um médico da escola vai examinar o teu filho. Então, mesmo que você não for ao médico e você não teve tempo ou você é teimoso e não quer levar a criança no médico porque você gosta de, sei lá, você é vegetariano e gosta de comer tudo natural e não gosta de médico. Bom, o médico da escola vai examinar o teu filho, mesmo que você que você uh, e se você não quiser, seu filho não pode ir para a escola. Tá? E esse exame médico geralmente é um exame bem básico. Ah, existem pais como eu e a minha esposa, minha ex-esposa, ah, nós queremos exames mais avançados. Então eu marquei exame de ouvido, de audição, exame de visão, ah, exame dentário e o exame físico. Então a gente vai fazer tudo essa semana. Ah, daí até dia 1 de outubro eu vou ter todos os papéis e eu levo para a escola. Então aqui embaixo na página de trás está falando de se seu filho tiver alguma alguma necessidade especial, tá? alguma necessidade especial, o que que uh, para informar, como informar a eles que eles vão uh, tomar conta disso e, uh, e também tem os procedimentos se seu filho precisa tomar algum medicamento especial alguma coisa assim, quais uh, como proceder. Então você geralmente manda para a enfermeira da escola e daí quando der a hora a enfermeira da escola Chama o seu filho na sala de aula e dá o um medicamento. Eu, eu, geralmente você não manda o seu filho, especialmente minha filha tem 6 anos, eu não vou mandar la com medicamento, mas geralmente você não manda o seu filho ou filha com medicamento para a escola. Ah, o que mais? Ah, daí está falando que você... Se vo, aqui embaixo está falando que, que para cada falta da criança, você precisa, como pai ou responsável, você precisa enviar uma nota falando porque que seu filho faltou daí aqui tem um, um cartão que a gente tem que preencher que são os contatos de emergência tá quem que uh, o nome do seu filho endereço telefone o nome dos pais quem se eles não conseguirem entrar em contato com os pais quem que pode ser informado quem pode ser contactado com a respeito da saúde do, do seu filho e quem pode uh, tomar decisões de saúde do seu filho ou filha, caso os pais não estejam uh, presentes. Tá bom, papel número 1, um, bastante informação, fique comigo. Se esse vídeo for, ficou, tá ficando bom, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não tá gostando, deixa o seu dislike, reclama, manda comentário, manda mensagem. Uh, eu leio todas, posso não responder todas, mas eu li todas, prometo, no verão eu li todas. Um, esse segundo papel aqui é um papel, não sei se vocês já viram, que tem os ônibus amarelos aqui que pegam as crianças em todas as esquinas. Acho que já até fiz vídeo sobre isso. E aqui é um, é um papel que eles mandam pra gente com o endereço de todas as paradas daqueles ônibus amarelos. Tá? Tem o número do ônibus e todos os lugares que eles param. Por exemplo, uh, digamos que o, o ônibus da minha filha seja o ônibus D, a rota D. E aqui tem todas as paradas. Então, ela pode é, pegar o ônibus em qualquer uma dessas paradas na Rota D ah, Como ah, os municípios aqui, ou os bairros aqui, são, são pequenos, geralmente em cada esquina tem uma parada. Tá? Até onde eu moro, que é um complexo fechado, o ônibus entra e para aqui na porta de casa para pegar e deixar minha filha. Ah, e daí, o, o ônibus, as aulas começam... Uh, é, são das nove às 3 e meia, então o ônibus pega as crianças às oito e cinquenta e devolve às 3 e 40 Tem esse papel aqui que é um papel bem interessante, é um papel que fala sobre a merenda da escola. Porque para a criança comer na escola, ou a gente manda comida com a criança, merenda, ou eles compram na escola. Tá? Então aqui tem a lista dos preços, uh, tá falando aqui a um, K5, que é a... A idade da minha filha. K é o Kindergarten e 5 é, um, até a quinta série. Então, do, do parking, não, minha filha tá no primeiro ano, não tá no na Kindergarten, não. Uh, do, do, do prézinho até a quinta série, a merenda custa R$ 2,50. Tá? A gente pode mandar o dinheiro uh, com eles uh, todo dia ou a gente pode ir na internet e registrar o que eles chamam de Lunchbox, que é um cartão e como se fosse um cartão de débito e ela vai, ela vai na, no refeitório lá onde ela vai comprar a merenda e ela compra e aqui tá escrito o que, que tem, eu já falo pra vocês o que, que tem, mas aqui o, o preço ah, da sexta série até a décima segunda série né, é R$2,75, isso é pro almoço e se eles também quiserem café da manhã... Do, do parquinho, do prézinho, eu fico confundindo parquinho e prézinho, mas do prézinho até a 12ª série é 1,50 para o café da manhã. Se você tiver mais de um membro da família na mesma escola, você tem descontos. Tá? Então, uh, é só você conversar com a, com, com a pessoa da escola, com o responsável na escola, e ele vai passar para você todos os descontos, mas você tem, é só você informar, olha, eu tenho três crianças, eu tenho quatro crianças na mesma escola e daí ao invés de você pagar, pagar 2,50 por, por refeição, por, por almoço, porque as crianças ficam das 9 às 3h30, então elas precisam ter almoço, né? Geralmente, minha filha ela toma café da manhã em casa, daí ela só compra almoço lá. Mas algumas crianças, quando os pais trabalham longas horas, eles chegam mais cedo, porque a escola também oferece tipo um berçário, né? um daycare, Antes da aula e depois da aula. Então as crianças às vezes chegam lá tipo às 7 da manhã e ficam até cinco e meia, 6 horas da tarde. Uh, e daí nesse caso você precisaria de uh, café da manhã, o almoço, e você mandaria com a criança provavelmente... Ah não, se você fizer esse programa você também tem... você paga e eles dão também uma refeição mais à tarde. Mas eu não achei aqui as comidas, que eu tinha lido quais eram as comidas eu até fiquei... Interessado, não que eu, esteja, que eu seja esfomeado ou algo assim, mas eu sei que tem. É, geralmente é um tipo, é um leite, é um uma caixinha de leite, um fruta uh, alguma coisa com carboidrato, então é pão ou. Comida básica, não é muita coisa não, tá? Meet the teacher. Isso daqui é uma carta que a professora manda pra gente, avisando quem ela é, o que, que ela gosta. E atrás tem a lista de material. Eu vou passar vou falar pra vocês o que, que é a lista de material da minha filha pra esse ano. Primeiro ano, tá? Começando agora em setembro. É, ela precisa de uma mochila uh, sem rodinhas. Eles não querem que tenha rodinha, tem que colocar nas costas e carregar nas costas. Uh, ela precisa de uma caixa com 24 giz de cera, tá? 24 giz de cera e tem que ser da Crayola, a marca, eles colocam a marca também. Uh, eles precisam de 24 lápis número 2, da Dixon Taconderoga. Uh, eu não sei qual que é essa marca, mas tem que ser dessa marca também. Um par de tesouras, 12 um, bastão de cola... Um caderno pequeno, de, é, Composition Book, é aquele caderno pequeno que parece de mármore na frente. Uh, eles pedem um. A professora pode pedir extra, mas a escola pede um. E uma pasta. Essa pasta, chama Pocket Folder, é uma pasta que vai dentro da, da bolsa do, do aluno, e essa é a pasta de comunicação entre nós, os pais e os professores. Então, quando tem alguma coisa que a gente quer mandar para o professor, a gente põe naquela pasta. Quando o professor tem alguma coisa que quer mandar para a gente, ele põe naquela naquela pasta. Quando tem lição de casa, vai naquela pasta também. Então, a, a regra é: toda vez que a criança chega em casa, a gente pega aquela pasta e checa todos os papéis. Quando a criança chega na escola, tem uma pessoa que trabalha só fazendo isso, o professor tira a pasta da bolsa, entrega para essa pessoa, e essa pessoa vai ler. Então, quando eu preciso de alguma autorização de ônibus, alguma preciso que a criança saia mais cedo, ou qualquer coisa, eu coloco nessa pasta. Exatamente o que eu falei antes. Quando a criança precisa ser liberada para alguém pegar ela na escola, vamos supor, eu quero que minha mãe vai pegar ela na escola, que seria difícil porque minha mãe tá no Brasil. Seria quase impossível. Uh, mas eu quero que uma outra pessoa pegue minha filha na escola. Uh, então, uh, eu tenho que preencher quem são as pessoas que podem pegar ela na escola naquele dia. Isso aqui é por dia, tá? Porque o outro de segurança eu já coloquei lá. Esse daqui é por dia. Uh, e daí eu coloco naquela pasta, chega lá, a escola vai achar esse papel na pasta e vai saber que essa pessoa pode pegar a minha filha na escola. Essa informação aqui tem em, portu em português. É, seria... Especial, né? Tem em inglês e em espanhol, tá? Essa daqui tem em inglês e espanhol. Daí aqui tá falando sobre o primeiro dia de, de, de aula e tudo mais, e como que... Uh, o que, que vai acontecer com seu filho, tá? Não assim... é lógico que ele vai na escola e vai estudar, né? Não é, não é esse sentido. No sentido de ônibus mesmo, porque tá falando aqui, ó. O primeiro dia de aula é empolgante. Eu ia falar excitante, mas é porque excited em inglês tem um significado diferente do que a palavra excitante em português. Então, voltando ao assunto. É empolgante. tá? E... Só que tem muita criança. Às vezes tem criança nova, criança que se perde. Criança que não sabe nem o nome direito. Então, a gente tem que preencher esse papel que vem o nome do aluno, o nome do professor, o ônibus que a gente escolheu que ela vai pegar naquela lista lá, uh, e o telefone. tá? Então, até na primeira semana, isso daqui, isso daqui a gente corta e coloca na roupa da criança. Mas até na, durante a primeira semana inteira, a gente manda a criança com isso, geralmente na bolsa. Na bolsa tem uma, uma etiquetinha, a gente dobra e coloca na etiqueta, caso a criança não saiba a letra do ônibus dela. Mas no primeiro dia você tem que colocar isso como um crachá na roupa da criança. Continuando. Se eu, se eu quiser que naquele dia específico, uma outra pessoa, vamos supor que eu não posso pegar... A minha filha naquele dia. E um dos meus vizinhos se prontifica a pegar. Porque eu agora eu tenho vizinho. Antigamente eu era antissocial. Agora eu tenho vizinhos. Os meus vizinhos gostam de mim. Então, se eu falar para minha o meu vizinho. Olha, escuta Zé da Corvo. Eu preciso que você pegue minha filha. Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou, tá, eu não vou poder pegar. Daí eu tenho que mandar. Essa notificação. Pro... Na pasta da minha filha, falando, olha, essa pessoa vai pegar a minha filha hoje, só hoje, tá? Não é, não são todos os dias. Uh, é, ou ela vai pegar um ônibus diferente, essa pessoa que vai retirar a minha filha, eu tenho que assinar tudo, e vai, e, e o meu telefone, porque eles vão me ligar para perguntar se é verdade. E vai na pasta. Na pasta, chega na escola, eles pegam da pasta, eles veem isso, daí antes de colocar minha filha no ônibus eles vão colocar ela no ônibus correto e vai informar o motorista, olha, quem vai pegar essa criança aqui é o Zé Dascove, lá naquele ponto lá. Daí quando eu chegar, eu, eles não deixam a criança sair, eu chego na porta do ônibus e daí a, o, Zé da, o motorista vai falar assim, ó, quem é o senhor? É o Zé, é Zé Dascove. O senhor está aqui para pegar quem? Tal pessoa. Daí ele vai pegar esse papel, que esse papel vai estar com ele, com o motorista, ele vai ver, vai verificar tudo e daí seu filho ou filha vai com a pessoa certa. tá? Pra ninguém roubar a criança, né? Porque não é legal roubar a criança. Tá quase acabando. Fique comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você ainda não deu aquele joinha, dá aquele joinha. É de praxe, ajuda. Me faz ter mais vontade de fazer esses vídeos. Continuando. Hum, aqui tá falando que hum, a escola, como nós sabemos, e a escola sabe. Existem muitos casos de crianças que têm alergias, principalmente a morango e a nuts. Como fala nuts em português? Amendoim. E... Então eles estão falando que na escola existem mesas apropriadas para essas crianças que são allergen-free, que é... são mesas que não têm esses... Uh, uh, que as crianças que sentam nessa mesa para tomar merenda não têm... Essas crianças têm alergia... E naquelas mesas não é autorizado comer pasta de amendoim, nada com amendoim e nada com morango. Então, essas mesas são as mesas seguras, né, que as crianças podem sentar e interagir. Também tá falando aqui, porque o que acontece? Que nem minha filha, o aniversário dela é em, em agosto, então geralmente não acontece porque tá de férias nessa época. Mas se o seu filho tiver um, um, um aniversário durante o período de aula... Os pais aqui geralmente eles mandam cupcakes para a escola, ou um bolinho, uma, uma lembrancinha. Então eles estão falando aqui que os pais precisam conversar com os professores para saber se tem alguma criança com alergia naquela sala de aula, o que, que a criança tem alergia, para quando ele, uh, uh, os pais forem mandar alguma coisa para a escola para dividir com todo mundo, uh, que eles saibam, que eles já estejam cientes de tudo isso. Nossa, estou falando demais, né? Mas vamos lá. E aqui são os horários do, das escolas, tá? Então uh, eu vou só falar para vocês, caso vocês tenham interesse, mas é irrelevante para esse vídeo. Uh, a escola da minha filha, que é que vai. ou as séries da minha filha, que vai do, da primeira série até, se eu não me engano, a terceira, é das 9h às 3h25. E e uh, depois da terceira à sexta. Uh, é das 8h27 às 2h42, depois da sexta, a nona é das 7h46 às 2h4, e depois a nona de uh, décima, 11a e 12, ou nona, décima, 11a e 12 é das 7h10 até 1h23. Essas são as informações que eles dão pra gente. Uh, caso caso você precise de mais informações, a maioria das escolas aqui tem pessoas que falam espanhol. As crianças, às vezes a gente, a gente tem medo, às vezes a gente tem medo, porque a gente não sabe, uh, não sabe pedir, né? Às vezes a gente tem vergonha de pedir, às vezes a gente tem medo de pedir, mas a educação do seu filho é importante. Bom, mas é isso aí, galera. Meu vídeo parou, minha câmera parou de gravar, então acho que, acho que essa é a deixa de falar. pá ah, você tá falando demais. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, de novo, deixa seu joinha, comenta, compartilhe. Se você tem algum assunto que você gostaria que eu cobrisse aqui nesse canal, que não tenha a ver com... Fábio, como que eu faço pra chegar aí? Sabe, tem muito vídeo sobre isso na internet. Não é que eu não queira falar. É que eu, eu vou fazer um vídeo separado sobre esse assunto. Sobre o porquê que esse assunto tá saturado. Ele tá... é, é difícil falar dele na política de hoje. Uh, eu vou fazer um vídeo, seguindo esse vídeo, sobre o, o porquê. Mas, se você tiver algum assunto, uh, coisa de mãe e filho, pai e filho, o que fazer com criança aqui, o que fazer para se divertir aqui, porque eu tô descobrindo várias coisas que dá pra fazer sem gastar dinheiro, uh, coloca nos comentários e eu vou tento fazer um vídeo pra vocês explicando. Não vai ser vídeo, assim, só em casa, falando uh, sobre isso. Eu quero fazer mais vídeos externos. Uh, então, é isso aí. Obrigado por assistir e até mais. Tchau.